Iniciando atividades, vamos lá Quinta-feira Estamos aqui, Tio Guedinha, E vocês não sabem Já começa racing Que na estrada vindo pra cá na madruga Tinha uma mancha de óleo aí Os caras chamam de Serra do Azeite, sei lá eu Cara, eu passei de carro Saiu de traseira aqui, ó, direitinha Aí eu tentei voltar, voltou, aí saiu à esquerda, eu tentei voltar, meio que... Aí ele girou. E me agiu aqui, ó. Não. Como que chama aquela? Não é guarda de né, É o que que é É, guarda É, mas é de muro. É, mas é guarda de concreto. De concreto. Aí eu dei uma panca já pra começar. Aí tá. Esse é aquele Saizica, né? Então... É ah... Sucesso. E aí? Uma vistoria. Dão pedra. Aí é aquele mesmo esquema. Tira o spoilerzinho. Aí vai ver o, o guerreamento aqui. A novidade fica por conta do... Protetor de pé. Rizoma. É. Né? Luxuosamente. E é isso aí. Tranquilo, a fila Sossegado Sabe qual que é o tesão? Eu esqueci de trazer As relações Então vai ser um problema a menos para nós Isso é ótimo Não tem, não tem com o que se preocupar em relação a isso Não menos o testamento Wonderful Ok Good morning, Good morning. Sexta-feira Sexta-feira Boxing Dom Pepe Rubaiá Tini de Macapane Rapaz, mas rapaz Percebe? As sensações da pista meio a meio Clima agradável de Curitiba A Rússia do Brasil Pra quem gosta Eu me conheço desde manhã. Passar de no gino? Não tem, Vai ganhar 3 passar no gino. Tá. Você da puta, né? <risos> vai? Vai, tine. Mas, é, vai mas ó, faz... Mas fazer? faz, faz... Faz, ó... Faz, ó... Ah, a moto. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Tem moto É hora. Desde manhã. Mas o Dina tá funcionando? Não tá! Pode falar, do Oi, deixa eu te perguntar que dia você veio pra Curitiba. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, cara, eu perdi a chave do meu carro. Se eu precisar você, você pega a minha chave reserva lá em casa, você consegue pegar pra mim? Você vai estar aí a, a, agora, ou, ou, ou você vai sair, hoje? você vai estar por aí, aí? Tá. Tá bom, tá? Eu usar, já, carro, já, já. Eu acho que isso já resume bastante coisa. Você tinha que ele brigando com o pessoal do seguro. Sério? Tá é da hora? Tá é da hora. Você sai andando aqui só. É tipo... Quanto você virou agora nessa é. volta? Quanto você virou? 23. Nossa, foi rápido demais. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Violento, mano. Aqui na Dezeró, a gente tem o coaching Chico Xavier. Então, ele vem aqui e você fecha o olho e ele guia você pela pista até completar a volta. Essa que você ficar pintando roupa do colégio, o jeito se assinava, mas na hora que eu pintei a bota. O que, que é isso? Tempo. tempo. Entre uma bateria e outra você tem tempo. Aí você faz essas coisas. Vou trocar minha viseira, hein? Oi? Essa soleira eu acho que vou trocar a viseira, hein? Eu tô trocando. Ok? Ok, vou trocar a viseira. Ok, Let's change the vision. Okay, aqui, você abre tudo, puxa aqui ó, aí ele limpa, libra. aí você vem aqui ó, livre, certo? Libro, livre. Aí você abre um pouquinho aqui ó, aqui, ó. e puxa um, o oh. penis lock, livre, ok? Ficou uma arquinha de dedo aqui sem querer, mais uma que eu deixei agora, mas isso aqui não dá nada. Pô, eu não sei se esse capacete aqui é bom, cara, mas esse sistema de digital aqui é o melhor que tem. Bel é. fudido. Fudido. O mais rápido, mais fudido, fudido. Bel é fudido mesmo. Mas o cara não tem melhor. Ah. Mas o cara não tem melhor. A segunda pele tá perto. Quer a segunda pele que a Carpso não tem? Você sabe? Você tá com a carinha sonhando. Olha, mano, olha que bosta. Deixa eu cair no chão. Pega outro que Nem me fala, eu tô... Mas eu tenho outra. Não, mas... Let's, go to Let's put the hamlet, and the put the Tadinha. and colocar the a the bike on track. fica As segunas que eu uso já saem cheio. Eu esqueci o meu pio 15, 42. Não, 16, 44. Nós temos um chão de 41 mesmo. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá. isso aqui? Esse é do Laptimer. É do Laptimer? É do Laptimer. Certeza? Sim. Vamos passar o escândalo pra ver? Sim. Bom, eu tenho gravado, você vai ver. Vai ver no hotel. Não, aqui. Você viu a hora que eu acelerei? Você viu ela Ele é isso. E aí, tipo assim, seis de um giro pra baixo. Pra cima então, nada. Não, aí, por exemplo, a redução caiu pra seis, às vezes, porque eu tava testando. Vai ver Filha da puta meu. Aí depois a gente desligou Então Ela fez mais uma de terceira E parou Fez de terceira Mas abaixo do seis também Oito Tá tudo gravado Tem que já ligou Tá luz. Caralho Estranho. Ô, oh, você ouviu? Sim, eu vi. Eu é que, pedo, tô louco. Eu Vamos vi. Vamos arrancar essa buceta e a gente já passa. Fala um... uma coisa. O traseiro. Dianteiro? Dianteiro. Traseiro vai trocar. Traseiro morto. Morto não, né? E o dianteiro? Você já faz. é mais... Só que aqui tá com corrida. Acho que Acho que sim, velho. Melhor, né? É. Não que esteja ruim, mas com garantir. E tá aí Já que tá mexendo, amanhã a gente já começa com um pneu bom, vai Ele já dá um condinho é, ainda, é. dá um condinho Na rua acho que ainda funciona Sim Tá bom Sei, e amanhã começa com um pouco mais de compromisso também, né ah, sim. Aí sim. é bom sim. tá sim. com... Sim, sim, sim Pô, vai 28, tá bom? Tá bom, porra, tá bom porra. Te juro Com a cabeça um cagada Eu acho que amanhã, pneuzinho novo, com a cabeça um pouco melhor, 27 baixo é fácil Diga. Tá, vai ficar. 100%. Vai gravar 26? Agora. Noturno ainda. 26 noturno. Uhum. É porque ele não vê buraco, não vê um caralho. Tá bom. E aí? Continua isso. Deixa eu ver. O jogo é entre o pedal e o rolamento. Né? Vai diminuir né? Vamos trocar o pedal. Só que tem que trocar o meu Ô Manso pega aquele pedal que tá lá em cima da bancada. Ah, tem que ir lá. Por quê? Porque eu uso a moça. Não precisa pegar nada. Amanhã é outro dia. Ovelhos, bom dia, sábado é classificatório, já já estaremos on the track, e por enquanto é isso. da panezinha de O painel, você tá ligado, né? O treino foi, sei lá, tava chovendo um pouco, começou a garoar, aí eu coloquei o controle de tração e andei na manha, aí eu vi que começou a secar nos pontuzinhos, tal, não sei o que, e o duro é que você não consegue, você consegue modular o controle de tração do 3 pra 1, você não consegue desativar ele. Aí eu vi que ele tava me segurando um pouco, aí eu falei, que eu liguei bastante o controle, aí eu falei, ah, meu, deixa eu ver, deixa eu sentir aí. Dei umas quatro voltinhas e tal, falei, Tá com grip, tipo, as bandeiras lá, o cara tava com a bandeira vermelha e amarela, que é piso, né, atenção tensão piso irregular lá, o ideal seria a vermelha e branca, que aí é piso molhado, né, mas a tensão você já dá uma, uma disparada, aí eu falei, ah meu, putz, freiei, falei, não, acho que tá bom, aí parei lá na chicane, desativei o controle, e foi luxo, porque aí deu tempo de fazer uma volta boa pra que acabou o treino. E aí, fiquei em terceiro. O primeiro classificatório, né? Mas é, é o do dia. Vamos ver, porque tem muita coisa pela frente aí. Yeah, yeah. Filhos, se liga nisso aqui, ó. Chegou um pneu meio a meio. Ó que luxo, velho. É pra pista, tá? Não começa a viajar, filho. Olha que animal. Então, tipo assim, aí tem esse caminho aqui. Que é igual o de chuva, certo? Pra abrir caminho no meio da água. E aí, menos... Ganhura aqui para dar mais grip no seco. Bonito, hein? Olha! Bonito o pneu. Então eu tô mostrando para vocês aí novidade total. Rapaz, olha aí. Conseguimos uma relação. Empréstimos! Empréstimos! Acho que agora vai dar um pouco mais certo. Porque esta aqui era para Interlagos, Goiânia também funcionou, mas aqui eu vou precisar ser mais curto. Acredito que agora vai dar um, um bom luxo. Eu sei que não se testa em classificatório mas é assim, desde mas é assim que funciona. Conseguir. eu não vim na quinta, faz seis anos que eu não ando, então eu vou testar todo. Se tiver que testar na coisa eu vou testar também. É isso. Now it's time to scan the bike. Por quê? Porque a gente acabou de passar lá no dinamômetro. Então, só pra ver se não ficou nenhum erro aqui E ela não começar a fazer festa no painel Então vamos lá Era uma vez, era uma vez Ok Deixa aqui de forma encostar e riscar Ah, peraí, peraí, vou botar um pano aqui, calma aí Ok Sobe um boca essa capeta Só esse aqui Vou alterar o mapa. Até tela até tela a Agora. 50 cavalos. Pode ir? Not ou nothing? Não, então. Qualquer relação acho que bom. E. Mudou algumas coisinhas aí, em questão de regirão, então isso Mas sabe o que é o tesão? Eu mudei tudo o Pinhão e coroa E eu virei a mesma casa, tá ligado? Então isso é bom Aí o pneu acabou, vou pegar um pneu Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar Se alguém baixar, eu vou entrar Senão vai ficar esse os pneus eram pra superfólico, só o traseirinho Essa é a ideia Essa é a ideia Essa é a ideia Ô Tá te nós estamos indo, pro... indo pegar 2h24 e não é pra minha moto não, é pra moto manso, tá? Isso é a equipe. Então... Trabalho de equipe. É, prod. Nós vamos ter que... Nossa, como é que eu vou passar aqui? Dá Ô, como é que eu passo aqui pra... É very rápido. É, é pra... sai, sai por lá aí. Agora, sai por lá. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ah, Obrigado, é lindo. Isso é foda. Valeu, já venho, pera. É rápido. Então mexer na suspensão do manso, na verdade não sei quem baixou tão, tanto né, eu já falei pro d falei, d compra a chave 24, o ônibus precisa de 24, comprou? Não, mas eu trago, isso aí aqui, tipo. você gosta né, d compra d sua chave, já sei como dá pra Natal. Essa aqui é como em Vananadio. Vananadio. Nanadio. Você segura aqui, galera. Aí rapaz, vem cá. Eu tô resolvendo. Ó, chega aí. O que tu quer? Tô resolvendo, deixa, Tá aqui. Não vai ficar assim, Chico. Não vai ficar assim, Chico. Eu vou acertar lá. Então agora eu vou ajudar. Na Moto Manso pra ele meter 23 e eu nunca mais vejo ele na minha vida. Isso é equipe. Isso é equipe. Eu te ajudo, parceiro. Pra nunca mais ouvê-lo na sua frente. Vem aqui. Você filmou, Kamikaze? Filma, Kamikaze. Filmou? Tá. Kamikaze tá puto, pelo mesmo motivo que eu. Agora vamos fazer o trabalho aqui. O que acontece agora? Você está aqui? O céu fora. Desencontra? Sou. Só perda duas vezes. Ok. okay. 4h24, que horas é o tempo da Dá um zoom aí. C-O-O-M. Som. 4h40, tá bom. Beleza. 4h40. Tá 20, 20, 20 minutos? tem tá 20, 20, 20, 20 minutos. O pneu, o pneu já, que já, que já tá fora vai Você deixou o dando na esquema do cinco? Não, ainda não. Calma! Calma! Outra irregularidade. Manso, manso, manso. A máquina do manso... A máquina. Aqui. ó. Certo? Certo. Certo com o rabo. Como? Oh. Só que o semigodão está abrindo, temos que voltar. Não há problemas, não há problemas. Há uma referência? Que referência? Não, não precisa disso. Serve essa marca aqui? Ah, filha da puta. Ah, ah, não Ah, só. fala comigo. Fala comigo. Oh. Vamos lá, hein? Representa lá, hein? Pois Vou representar a velha guarda e ele vai representar a guarda -mão. Superpole, filho, ó, pneu zero novo, filho. É... Relação do kamikaze Pera que é verdade. Relação não, relaxa. Relação do kamikaze, 26,9. Tá bom depois de 6 anos? Tá bom, não tá? Eu gosto, assim. E amanhã é corridinha? Amanhã é corridinha. Amanhã.. Together, together! Together! <laughs> <Get> together! Parabéns <laughs> você! <laughs> mostrar um negócio do porquê que eu subi em quinto no pódio se eu era quarto na Pro. Eu fui penalizado, sim, e aí eu quero redimir-me. Mas, de qualquer jeito, a pena que foi imposta foi cabível. Eu já assisti o vídeo e foi cabível. O primeiro erro foi do Pinlock. Eu montei errado, eu não coloquei no, no jeito certo. Espera, tá com o já Tá com o pinlock já. Aí eu ficava substituindo os pinlocks, certo? Aí ó, o que, que o animal faz? Tem que encaixar aqui embaixo. Você verificou quando você montou? Não, você montou na correria. Tá lá, tiguedinha, tá não sei o que. Se cagando, eu montei aqui em cima. Aí ficou um espaço. Quando começou a infiltrar água, meu amigo. Meu amigo. Ele entrou por baixo do pinlock, entendeu? Por quê? Por mais que às vezes dá uma a tá já, como tem o silicone aqui, ele para aqui já era. Então fica esbranquiçado aqui na lateral, mas no pinlock fica luxo, entendeu? Eu montei errado. Isso me custou caro. Muito caro. Vamos voltar para lá. Nós vamos entrar na volta do safety. Eu quero lhe mostrar uma coisa. O Felipe tá aqui na frente, ele é estreante. Então, ele não tem a malícia do safety. Porque o safety? O safety tem dois pontos. O positivo e o negativo. Igual o polo de bateria. O positivo é que para quem tava lá atrás, não tava conseguindo pegar... O pelotão se reagrupa todo mundo e você tem mais uma oportunidade. E quem estava correndo muito bem em abril, se ferra porque junta todo mundo. Então você tem que aproveitar o safety para juntar no pelotão, entendeu? Uma vez que você vai ficar rodando lá, hum, porque o safety ele é necessário quando algum piloto cai, se machuca, não se sabe. Então o safety diminui-se a velocidade em pista para poder fazer um resgate, para entrar ambulância, enfim, limpar a pista. Então, o safety ele é muito importante. Só que, para quem está pilotando, tem que ter a malícia do safety. Curva da vitória. Estamos na volta aqui. Eu tô acelerando, tô atrás dele e tal. Aqui eu confesso que eu não estou enxergando a bandeira. Agora eu enxerguei. Tá dando aqui a bandeira do safety, certo? O filho aqui simplesmente me tira a mão com tudo. Aqui já era para dar uma rebosteia máxima. Por quê? Eu vou te mostrar. Se estamos entrando numa volta a safety, não tem ninguém na frente dele. Então, você diminui a velocidade, obviamente, mas junta com o pelotão. Agora olha, olha aqui. Percebe, filho? Eu vou voltar aqui de novo. Vamos lá. Ó. Olha a tirada de mão. Quase se matamos together. Ó. Hã? Uh -huh. Safety? Ó. Tipo, e aí eu saio, né? E já diminuo também, que nós estamos em safe. Vai ter bandeira aqui e tá não sei o que lá. E eu tenho que devolver a posição pra ele. Só que ainda bem que eu demorei um pouco pra devolver, porque você tá vendo alguém aqui? Não tá, né? Então, pô, tem que reagrupar. E eu percebi que ele não tinha vontade de reagrupar, sabe? Ele não queria ver os amigos. Então vamos lá, vou adiantar um pouquinho. Agora eu vou olhar pra trás pra saber, filho. Você gostaria de vir pra sua posição? Que agora eu tô vendo o pelotão, ó. Então, olha aqui para trás, ó, voltou, dá para ver o capacete. Falou, filho, vem, ó, pelotão, ó, prazer, pelotão. Aqui eu vou falar da minha viseira, que eu tô, não tô chegando, você vai ver 200 vezes eu limpando a viseira na corrida, abrindo e fechando, na verdade. Posso reassumir a posição? Eu falei, claro, filho, lógico, você deve assumir, calma aí. É agora, ó, claro, por favor, por favor. É, ele assume a posição de novo. Mas, você vai perceber, travou novamente, né? Que mesmo assim ele não queria ficar joguetinha com os colegas. Então vamos aí, que a gente vai dar uma volta, não sei o que, salva completa. Vamos adiantar. Porque assim, quem dita o ritmo é o primeiro. Então tem que juntar, ó. Tá vendo que tá. Ó, olha o espaçamento aqui, ó. Aí eu, se você ver o vídeo da corrida pelo Superbike, ó, aqui nesse momento eu falo: filho, vai, junta aqui, aproveita esse momento, né? Fala: vamos, vamos, vamos, junta, junta, junta, junta. Porque, meu, na relargada é a oportunidade. Então não tem que ficar dando 200 metros de pista De distanciamento, entendeu? A gente já viu onde estavam as motos Porque é o seguinte, filhos Quem dita o ritmo da corrida é o primeiro, certo? Olha lá, tem, ficou três pelotões aqui Aí eu chego do lado dele, você pode ver no vídeo da corrida? Eu falo, filho, junta, vai É a oportunidade, vamos, vamos, vamos Eu falo, vem, vem, vem, vem, vem, vem pra frente E eu senti que ele não queria muito isso E aí nós vamos pro relarga agora Estamos aqui os caras vão baixar, ó, escuta, e já foram, ó. ele demora. E eu vou lá, até tiro, já escorrega, e eu passo uma roda dele da linha. E aí nisso eu fui pro menino, entendeu? Porque eu não podia passar nessa linha aqui, na frente dele. Então foi o Pelionésimo, entendeu? É... Eu tava concentrado no pelotão e tava tentando fazer ele um pouquinho mais. Mas eu também entendo, por quê? Porque ele é estreante. Então ele não tem a malícia, é, sabe? É na chuva, é mais perigoso, tem uma série de questões. Então eu também entendo ele. E aí eu passei uma roda na frente e fui punido. Eu achei que eu não tinha. Mas agora olhando o vídeo, realmente é um um caralésimo. Que é, melhor que o, é menor que o micronésimo. Que é, melhor, é, que é menor que o, o milímetro, entendeu? Então, se é melhor que um milímetro, você percebe que é bem pouco mesmo. E aí foi isso, filho. Oh, oh, hey, tio deixa eu tirar oh, essa música você. Oh, Ó, galera, oh, vamos Ó, Tem que aprender pra colocar piloto. Ó, a aula de amanhã, colocar piloto. Porra, oh, velho. <risos> Ele tem o eu encaixe eu deixei pra cima. Aí começou a entrar aqui Caralho, desculpa. Eu amo você. Perdão. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. <risos>